E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje eu com mais um vídeo, hoje eu vou explicar para vocês o que acontece depois que vocês pegam o nível 60. Aí tem uma DG aqui pra mostrar. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, porque isso vai me ajudar e vai nos motivar a trazer mais vídeos para vocês. E deixe seu comentário, se tiver ruim fala o vídeo, que a gente vai saber o que melhorar. Deixa eu baixar o som que eu acho que ficou muito ótimo do jogo. É deixe de seu comentário, o que vocês acham, se tá ruim, tá bom Se tiver que deixar dislike de deixa Assim a gente vai poder melhorar sempre Então agora eu vou mostrar pra vocês é... O que acontece, vou explicar mais ou menos A primeira coisa que vai acontecer Vou pegar nível 60 Vai mudar essas quests aqui diárias Elas vão vir DGs mais difíceis Que dão mais EXP e mais recompensa E uma coisa que, a gente, que muita gente pergunta pra mim É como que esse esplendor estelar? Você vai começar a dropar depois em você nessas DGs, com mais dificuldade. E... Eu falar? Valeu, eu um sistema de dominação de território, muitas coisas legais, então... É, território não, facções. São quatro facções, três delas são Ares, Atena e Poseidon e uma facção neutra vamos dizer que é tipo, é uma facção menos dá alguma coisa de importante, entendeu? E toda classe você nível aceita, então, ela vai pegar uma, uma habilidade, acho que um pouco mais forte. O do Pegasus, ele pega o Meteoro, que é quando o Pegasus fica forte de verdade. O Tílio ele acho que ele pega Excalibur, não deu certo aqui. Ó, cadê? As Cadê Scaribu? Aqui a Aí, peguei aqui, Vou poder mostrar pra vocês o que acontece no 60. Aqui ó, liberou essa DG de 60, liberou outros DG, liberou uma nova Proteja saúde vocês verem. Liberou um novo DG do relógio lá, que eu já fiz. Então, eu já fiz cagar de ter feito esses dois DG que mudaram. Mas vem muitas de, de novas que vocês deixam de que vocês atroparem os itens que vocês precisam. E eu ganhei uma roupa aqui. Senão ela tem que melhorar pra mim. um pouco de porra mas eu ganho em outras coisas, então vale a pena. Então a primeira coisa que eu recomendo para vocês é. Não fazer essa pegada que eu já acabei de fazer já. Que eu fiz a protegia Saori. Então, se você não palpar não faça proteger essa louca e nem faça a DG do relógio. Pode ser as que dão mais um exp, -ex, mas. Vocês acabam de perder as DG do nível 60 que vão te dar melhores coisas. A Doku, do vs Simon também muda. Ela vira uma outra a Doku vs Então essas são as primeiras grandes mudanças que a gente tem quando pega nível 60. É, vai liberar agora a DG das 12 casas. Parte 4. Oi, amor, tudo tá bem? Estou gravando. Com o Ai, mentira. Sério. Quando eu parei? eu passei. Não, não é Apareceu volta. direitinho na webcam. Se liberar o DG, nos meus casos, passe 4. Liberar o DGs para se do em equipamentos melhores. Eu vou gravar esses, esses DG, explicar para a galera como é que faz. E esse vídeo só foi só para poder explicar isso para vocês. É a galera que gosta de ver os vídeos grandes sobre DG explicando melhor agora vai, a gente vai poder explicar os vídeos assim de voltar a fazer vídeo assim porque não tinha muito o que fazer porque tudo que eu já tinha feito no chinês já não tinha como explicar para vocês aqui de novo acho que vai dar pra gente explicar um negócio novo para vocês sobre o Rosário antes de acabar com o vídeo vai depender de quanto de ponto que eu vou ter pegado aqui C, reputação 9 mil Estou com 900, vamos ver se eu pego os 9 .000. Se eu pegar os 9 mil, dá para tirar mais Desculpa, eu não vou de novo 2000, com 2 .000, 3 .000, 4 .000. Eu acho que vai faltar um pouco Esse ensino de crença É, vai faltar um pouco Falta 3 mil Depois eu vou pra vocês como pegar o segundo rosário E como trocar esse rosário Por um rosário perfeito Um rosário mais forte que esse que vocês pegam aqui Com a carta de recomendação Tudo bem? Que seria essa cartinha aqui que eu vou mostrar para vocês que... Cadê? Eu sei que o carta tem ela, tá aqui Carta de recomendação para o Tá no um então Não sei dizer então, se inscreva no canal, compartilhe e agora eu vou ir gravar. Fazer mais conteúdo para vocês: gravar sobre as 12Ks parte 4, sobre a DG do relógio depois que eu gravar. Tem uma outra DG, Limite dos Cavaleiros também que a gente pode fazer. É, vou gravar tudo isso para vocês é, depois, melhor também. E. Falou!